Eu tenho uma novidade pra vocês, se liga nessa vinheta. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Gostou da vinheta? Agora é só esperar as aulas de Química, Física e Biologia no canal. Deixa que a gente te explica.